Muitas vezes não sabemos como agir. O tempo passa e continuamos parados, no mesmo lugar. Você tem um processo na Justiça do Trabalho e não sabe o que fazer? Dê o primeiro passo para a solução imediata do seu processo. Inscreva-se para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Para mais informações, entre no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou visite a vara do trabalho mais próxima de você. Conciliação Trabalhista. A um passo da solução.